E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou testando o eleve o personagem roleta. Confira o vídeo até o final, então é isso aí! Ai, nossa, veio a ver Vamos ver. A Round one. Fight. Tá bem que eu tô nas casuais jogando com ela? Eita, dava para continuar assim o um combo, mas... Quando a gente não tem o costume com o personagem... Olha! Você segurou meu copo! fiquei Toma! Ah! Ah, não! Continua, mas não! Uau. Eu nem fiz nada. Agora você vai ver. Ita! Gente, olha o personagem do Eleven é é legal, mas. Às vezes pode vir um personagem que você não tem muito costume de jogar, né? Toma! Segurou, né? Calma. Fica só nesse golpe. Toma! Na cara! Como assim? Sim, pegou em cima, só tava embaixo esse Hadouk dele. Wow. Oh. Yeah! You lose. gol! Pessoal, aqui. Vamos ver quem vem. Ah, e lá vamos nós. Ah, A não é... Round 1. Fight! Na série testando personagem, eu já joguei com as duas. A Falcon e com Vou deixar o link aqui no card pra vocês. Toma. Eita! Eita! Nossa! Deixa jogar! Olha! A jovem sacola tá demais! Meu. Ai que eu soltei, Meu VT, você vai estar tá fe. Ah! Como assim? Eu ia fazer alguma coisa! Round two. Puxa vida, sacora farofa! Ah. Toma! Ah! Nem, Nem pay mais sangue! Toma! Cascudo na cabeça, toma de novo. Só nesse novo eu vou ficar. Vá, acaba logo com isso. Final round. Fazer de tudo aqui pra ganhar. Ah. A Sakura também é um personagem rápido. Cala! Puxa vida! Chega! Olha! Saiu do meu cascudo! Rapaz. Gente, puxa vida, deixa eu jogar! You lose! Vamos ver quem é que vem agora! Veio o Ed! Fight. lá! Tá Esse Se é um esperto também Ah Tem magia também, velho Fica quieto! Morre! Tem que bater logo antes que ele comece aqui dar o combo. Sair. Uma porrada. A defesa. Só que esperando a oportunidade pra bater. Toma, vai, pula aí, Ih, gente. Olha, tá dando lag. É. Toma, toma, para o Eita, esse golpe é muito bom que tira tudo. Toma de novo! Ah. Vai, cai da bola! You win. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos e amigas. Então, até a próxima! E obrigado por comentar. Então, até mais. Tchau!